Boa tarde a todos e a todas, nós estamos à véspera de um segundo turno, mas boa tarde a todos amigos do, da rede social, nós estamos às vésperas do segundo turno que vai ser realizado no, no dia 30 de outubro e gostaria de falar com vocês sobre a questão do meu ambiente o meu ambiente está em perigo no nosso país nunca se viu tanta destruição já foram destruídos só nos últimos dois anos mais de 22 mil quilômetros quadrados área do tamanho aproximado de, do estado de Alagoas nos últimos Anos foram destruídos no país 800 mil hectares, 800 mil quilômetros quadrados, área equivalente a três estados de São Paulo. Dados via satélite, imagem de satélite, dados dos institutos, do Instituto Nacional de Pesquisa, Dados dos organismos internacionais registram que os ecossistemas do Brasil está sendo destruído. A nossa Caatinga foi destruída nos últimos anos, no atual governo, 164% de áreas destruídas. No Pantanal Mato Grossense e no Pantanal do Centro-Oeste for, já foram destruídas uma área equivalente ao tamanho do estado de Sergipe. O Pantanal Mato-Grossense foi registrado só no ano 2020 a morte de 17 milhões de animais silvestres. Repito, no último ano foi registrado a morte de 17 milhões de animais de animais silvestres provocado por incêndios dirigidos, autorizados com a permissividade dos órgãos ambientais que foi desmanchado foi desmontado todo o sistema nacional do meio ambiente pelo atual governo agora não só está passando uma boiada está passando uma verdadeira degradação Nunca foi nunca registrado na história eh, da humanidade, o que está acontecendo no Brasil. Os órgãos ambientais de fiscalização, como, por exemplo, o IBAMA, que é o órgão de execução da política nacional do meio ambiente, o CONAMA, que é o órgão deliberativo, que aprova as leis de fiscalização Todos eles foram manipulados pelo atual governo, destituídos da sua representatividade, da sua paridade da, da sociedade ambiental, e eles fizeram, estão fazendo um processo completo mesmo de meu, de destruição do meu ambiente. Para vocês terem uma ideia, esse recorde chega até inclusive a vários aspectos do meu ambiente como por exemplo a liberação dos agrotóxicos no Brasil os quais o Brasil hoje se registra como o terceiro maior país de números absolutos do uso do agrotóxico nós observamos também de que essa destruição da floresta da maior floresta tropical do mundo Que é a Amazônia Ela é incentivada A uma verdadeira omissão Do governo Muito pelo contrário A uma, é, uma Desproteção ao ambiente Aos ecossistemas Os quais Esse agronegócio do Brasil Que é uma Uma necessidade Para o Brasil está sendo ao mesmo tempo, a sua destruição. E logo mais vamos entrar em colapso. Porque nenhum país do mundo vai querer comprar alimentos do Brasil quando há é, destruição do, do ambiente. Gente, o que nós estamos vivenciando no Brasil é uma verdadeira destruição do clima. Os quais está trazendo na nossa prática consequências graves onde nós já registramos catástrofes ambientais como furacões em Santa Catarina furacões no litoral da Bahia, o qual foi destruído com a omissão sem a, a companhia sem assistência do governo para aquelas populações que foram atingidas no sul da Bahia quem não se lembra disso então, no Brasil há uma verdadeira política é, de destruição do ambiente e que todos os dados, todos os registros apontam pela total irresponsabilidade administrativa, civil e penal do atual governo. Então, estamos no processo de muita destruição e que só podemos, os cidadãos e as cidadãs do nosso país, só podemos barrar com a destituição deste governo. E temos essa oportunidade que vai acontecer agora, no dia 30 de outubro, no segundo turno, votando em Lula, não só pela democracia, não só pela comparação do que foi o governo do Lula anteriormente, que é o atual desgoverno de Bolsonaro, mas principalmente para salvar as nossas futuras gerações. Não pensamos mais em nós mesmos. Não vamos ser egoístas, Vamos se preocupar com as futuras gerações. E se nós ficarmos omissos, se a cegueira continuar... Em 51 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro Apesar que Lula teve 57 milhões Mas mesmo assim Nós temos a oportunidade de selar Essa mudança E essa mudança, minha gente Passa necessariamente Por uma decisão política Que é O seu voto livre e soberano No dia 30 de outubro para derrotar essa política antiambiental, para defender as nossas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, para que o Brasil não, não seja achacalhado em nível mundial, como um país que tinha tudo para preservar o seu meio ambiente, tinha tudo para preservar suas florestas, seus animais, a sua qualidade de vida nas cidades, a sua qualidade de vida nos alimentos, estamos colaborando, gente, para destruir tudo que foi, que nós, de forma ardentemente, de forma de lutas, diversas, conferências nacionais do meio ambiente, trabalhos de pesquisas nas universidades, nas escolas, mobilização da educação ambiental, tudo isso conseguimos alcançar essa derrota, gente, do meio ambiente que foi atual desse, desse política nacional do meio ambiente, promovido pelo atual governo. Então nós temos um compromisso conclamo a juventude estudantil conclamo a juventude trabalhadora conclamo o povo da floresta os indígenas conclamo as populações tradicionais, conclamo a juventude da periferia que acredita de que a vida é boa e que precisa modificar esse quadro de destruição, que é justamente a recuperação da perspectiva de uma vida melhor, de uma sociedade mais justa, de, uma, de um compromisso que temos que ter, que é a, a necessidade de cumpriu o artigo 225, né? Que o meu ambiente é essencial, é bem comum do povo, é essencial a nossa qualidade de vida e que nós estamos jogando isso fora. Então, nós temos hoje, gente, uma oportunidade ímpar. Cada cidadão, cada cidadã do nosso país, podemos se modificar esse quadro que está é, apontando como uma catástrofe para uma perspectiva muito melhor então é isso, minha gente é o recado que eu, dei, que eu tenho que dar para vocês que no dia 30 de outubro a gente voto pelo ambiente, meu ambiente pela qualidade de vida votando em Lula, presidente 13 muito obrigado